Muito bom dia a todos, Felipe Martins, assessor especial do Presidente da República, embaixadora Maria diretora-geral do Ipre, do Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais. Antes de começar, eu vou me permitir, com uma certa voz embargada, pedir um minuto de silêncio em memória do nosso grande embaixador Paulo Cordeiro, falecido trágica e prematuramente ontem. Era um embaixador quase larger than life, com uma cultura, com um modo de ser cativante, onde ele foi, saiu, saiu uma, uma, uma nota da Liga Árabe, assim muito comovida do presidente da Liga Árabe, você vê que ele marcava todos os lugares que ele, pelos quais ele passava e deixava uma... Antes de começar, vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a ele, Então, a é nosso evento, é uma grande honra sempre receber autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário, mas nesse caso do executivo, eu sempre puxo um pouco essa sardinha para os meus alunos, Felipe, porque eu sou diretor aqui do Rio Branco, meu público primar, principal são os alunos. Eu acho fundamental para os jovens diplomatas e, por extensão, por todos que estão aqui, conhecer a sua visão de uma pessoa tão próxima do presidente, tão influente, tão importante, é muito importante ter essa visão é, para que os diplomatas possam entender as novas diretrizes, entender as novas posições. Então, é, agradeço muito a sua presença, mas esse é um evento da FUNAG, não posso é, tirar a primazia. Nós temos uma colaboração estreita com a Fundação Alexandre de Gusmão, sempre recebemos com muito, muito prazer e muito gosto os excelentes eventos é, que eles organizam, e dessa vez é mais um. Então, eu queria dar as boas-vindas também à FUNAG, na pessoa da diretora do IPRE, já que ela vai explicar, o, no, o diretor da FUNAG não pode estar aqui. Mas, então, como o evento é um evento FUNAG, vou passar a palavra, sem mais delongas, para a embaixadora Maria Estela Pompeu brasil Fro Muito obrigada. Tá, agora está. Obrigada. É, eu... É, como disse a embaixadora, eu estou aqui representando o presidente da FUNAG também, que por razões estritamente pessoais, lamenta muito não poder estar aqui presente. Bom, a FUNAG vocês quase todos já conhecem, o IPRE é uma das unidades da FUNAG, a outra é o Centro de História e Documentação Diplomática que fica no Rio de Janeiro, e a Funag tem esse papel que a embaixadora acaba de indicar de uh, fazer promover uh, a parte digamos acadêmica do Ministério das Relações Exteriores uh, promovendo várias uh, eventos uh, seminários palestras como a de hoje e, e... publicações né nós temos uma 700 livros para download gratuito na página da FUNAG e vários outros eventos que, nós, que a FUNAG IPRE e CDH promovem ao, ao longo do ano. Esta é uma primeira palestra deste tipo que o professor nos dá a honra de, de apresentar hoje. Uh, e nós teremos, só para já dar uma, uma indicação para todos vocês, este mês de, mês de junho, próximo mês, uh, vários eventos serão promovidos entre FUNAG e IPRE, inclusive um, um seminário internacional, de que o professor também vai participar, uh, e o ministro de Estado das Relações Exteriores estará presente, sobre globalismo, que será no dia 10 de junho, no Auditório Vladimir Murtinho, e mais dois promovidos pelo IPRE em coordenação com dois outros, dois outros institutos. Um deles é sobre energia nuclear, que será no dia, será três dias, dia 3 ao dia 5 de junho, sobre a atual situação da indústria nuclear no mundo. Uh, em, co em cooperação, em coordenação com a Associação Brasileira da Indústria Nuclear, e um outro que será. Uh, esse será no, também no Itamaraty, na Sala Santiago Dantas, no dia. Uh, entre, os, Esse é do dia 3 a, a 5. E no dia 13 de junho, uh, no, uh, junto com o Instituto Pandiaca Lógeras, uh, Ministério da Defesa sobre segurança regional na Europa e na América Latina, que será no dia 13 de junho e esse no no, enfim, no conhecido forte Apache que vem do setor militar. Mas hoje nós temos o grande prazer de poder trazer uh, o professor uh, Felipe Martins, que eu vou me permitir, porque vem o currículo do professor não permite que eu faça improvisos, é uma coisa complexa de muita informação e se vocês me permitirem eu farei uma pequena leitura, não é longa, o tempo importante é do professor e não minha, mas eu me permitirei uh, apresentar para os poucos que ainda não conhecem o grande currículo do professor, uh, pequenas informações sobre a sua atuação. Bom, é, o professor, atualmente, como todos vocês sabem, é assessor especial de assuntos internacionais do Presidente da República e é, é, ele é professor, escritor e analista político com especial interesse em filosofia política, geopolítica e forecasting. O professor é formado em relações internacionais pela Universidade de Brasília, UNB, e foi professor de política internacional e de política de segurança, é, enfim, alguns de vocês talvez já tenham sido aluno deles, né? para é, o, candidatos à, à carreira diplomática e à carreira é, de oficial de, segura, de inteligência da ABIM. Além disso, possui grande experiência profissional em órgãos governamentais, consultorias e representações diplomáticas estrangeiras no Brasil. Ele foi aluno do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, <coughs> desculpe, e destaca-se por suas análises de grandes eventos internacionais e disputas eleitorais ao redor do mundo. Enfim, isso é um pequeno resumo... Uh, o professor, obviamente, tem uma enorme formação intelectual e eu tenho certeza de que a apresentação dele hoje será de grande interesse para todos nós. Professor, eu passo a palavra ao senhor. Bom, uh, antes de mais nada, um bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo a embaixadora Gisela, a embaixadora... Maria Estela, toda a casa, os alunos uh, do Rio Branco, uh, vocês que vieram aqui uh, numa manhã de quinta-feira uh, para ouvir uma palestra tão específica, uh, uma apresentação tão específica, então, uh, eu realmente me sinto bastante honrado pela presença de todos vocês aqui. Uh, essa é uma apresentação que, eu já fiz uh, em outras ocasiões, uh, mas não está disponível em nenhum lugar, não, não tem vídeo, enfim. Uh, normalmente eu levo quatro horas. <risos> Prometo que vai ser uh, num tempo bem menor, eu sei que a gente está próximo do, do almoço, então uh, não quero segurar ninguém aqui, nem, nem maltratar vocês. Então, uh, basicamente, uh, nós temos aqui uma palestra sobre uh, governança global e autodeterminação popular. E, como eu disse, é um tema bastante específico, muito específico mesmo. Se nós olharmos para a população de modo mais geral, eu coloquei ali nas minhas redes, no Twitter, no Facebook, talvez isso sequer faça sentido para muitas pessoas, sobretudo aquelas que não acompanham as discussões em torno de política externa, de relações internacionais. Por outro lado, embora seja bastante específico, eu estou uh, bastante convicto de, de que os temas que eu vou abordar aqui uh, são os grandes temas, talvez, uh, do século XXI. Os grandes temas uh, que atravessam ali, que cobrem, que abrangem de algum modo, uh, os grandes temas e os grandes desafios globais uh, que nós temos uh, discutido. E não apenas desafios globais, mas também desafios políticos, desafios uh, domésticos, regionais, então, com, com, com uh, um alcance muito significativo. Uh, aqui uma coisa que eu sempre gosto de colocar, uh, sempre tem uma apresentação, mas, uh, como eu disse, então, uh, a gente trata aqui de um tema bastante específico, mas eu quero começar uh, da nossa realidade. Uh, eu acho que se há uma convicção e se há um consenso sobre algo, uh, aqueles que concordam ou discordam comigo, é que nós temos um mundo em desarranjo, a situação global hoje parece bastante confusa, há vários eventos que não foram antecipados pelos grandes analistas, há grandes eventos que não foram antecipados pelas elites políticas, e isso leva ali a, uma, a um certo consenso, quando nós lemos a mídia, seja ela de esquerda, de direita, seja qual for a abordagem política da, da, dos jornalistas, ou mesmo dos especialistas que comentam os assuntos, Aí ah, essa perspectiva de que nós temos, como eu disse, um mundo em desarranjo. E esse mundo em desarranjo uh, tem várias manifestações, vários eventos. Eu vou uh, passar aqui rapidamente alguns deles. Uh, já tem na tela, aí, como vocês podem ver, o Nigel Farage, uh, agora recém-criado, <coughs> o Brexit Party, mas na, na, nessa época aí ele ainda pertencia ao, ao UKIP, uh, ao Partido do Reino Unido Independente, e foi um dos grandes defensores ah, da saída da União Europeia. Ele está ali com uma placa dessa época, como eu disse, pedindo o voto pela saída, e, como vocês sabem, o voto pelo Livre venceu. Ah, isso foi em junho de 2016. Ah, novembro de 2016, nós tivemos a vitória do presidente Trump, mais um, mais um evento que pegou ali, a maioria dos analistas, de surpresa, não compreenderam, num primeiro momento, as motivações, as razões pelas quais ele se elegeu e tiveram, durante muito tempo, dificuldades bastante significativas para compreender ou encontrar uma racionalidade por trás da movimentação e da atuação do presidente Trump, tanto domesticamente quanto no cenário internacional. Então, aqui nós temos já dois exemplos, uh, o Brexit, uh, um exemplo europeu, no Reino Unido, mas aqui a gente ainda está falando uh, do mundo anglo-saxão. Mas, uh, como vocês sabem, as coisas vão bastante além disso. Nós temos, uh, sobretudo uh, após a crise uh, econômica de 2008, a ascensão dos partidos eurocéticos. Nós temos aí uh, uma série de figuras que talvez uh, vocês desconheçam, mas algumas certamente vocês conhecem. É o caso, por exemplo no Matheus Salvini, aqui no canto, com o celular, uh, do lado dele o Geith Wilders, uh, do outro lado a uh, Marine Le Pen, a, a, a, a Frocky Petty, da Alternative for Deutschland. Uh, então, nós temos ali um conjunto de uh, políticos uh, nacionalistas, eurocéticos, que questionam uh, o consenso que havia uh, dentro da Europa, sobretudo a Europa uh, o ocidental naquele momento. Então, a gente já tem aí uh, três manifestações. Aqui, uh, eu coloquei uma, uma foto retirada de uma reportagem uh, da CNN, uh, eles mostram um conjunto de líderes, que eram os grandes líderes globais, e todos eles uh, se foram, uh, com exceção da Angela Merkel, que uh, já avisou que não buscará a reeleição. Então, em breve também, deve deixar ali uh, o posto. Isso mostra um pouco uh, o tipo de mudança pelo qual a gente passou. Uh, na foto anterior, nós tínhamos ali a figura do Salvini. Uh, o Salvini acendeu uh, no mesmo momento que uh, o Matteo Renzi uh, entrou em declínio. Ele propôs um plebiscito, como vocês devem se lembrar, perdeu esse plebiscito, uh, foram convocadas as eleições e ali uma, uma conjunção ah, que parecia bastante improvável, do Movimento Cinco Estrelas, com a Liga do Norte, ah, chegou ao poder e está hoje ah, no poder na Itália. Aqui, o presidente Bolsonaro também se insere ah, nesse nesse conjunto de eventos que, como eu disse, ah, não foram ah, antecipados e não foram compreendidos. E, por fim, ali eu volto no presidente Trump. Só para comentar rapidamente, então... Uh, todos esses eventos. Todos esses eventos, quando aparecem uh, no noticiário, aparecem uh, ilustrando uh, esse, essa, essa ideia de consenso que eu, que eu mencionei a vocês. A ideia de que nós temos um mundo em desarranjo, que as populações estão inquietas que as populações em vários países, em vários lugares do mundo, poderia ir adiante aqui, poderia mostrar algumas mudanças políticas que ocorrem, por exemplo, no Japão, que ocorrem na Índia, para mostrar que esse fenômeno, ele não se restringe a países ocidentais. E, normalmente, se busca ali diferentes explicações do que estaria por trás disso. Há explicações uh, simplistas, uh, inclusive as, as, as, as explicações que acabam uh, sendo as mais populares são, a uh, meu ver, também as mais simplistas. Uh, falam ali uh, do fenômeno do populismo, uh, nem sempre uh, retratando bem o, o fenômeno, falam uh, sobre motivações econômicas, dentre outras coisas, mas eu acredito que tem uma outra questão que precisa ser explorada aqui, e por isso eu introduzi aqui uma fala feita pelo presidente Trump uh, no seu discurso de posse e repetida no momento que ele uh, escolheu apresentar a sua política externa aos americanos e à população do mundo todo. E, nessa fala, ele destaca ali que uh, o governo americano, que eles uh, não mais entregariam uh, o país, uh, ou a nação americana e a sua população, a falsa canção do globalismo. Falsa canção, fa falsa promessa, evidentemente, aqui, quando nós falamos de uma, de uma canção, de uma promessa, isso remete a algo que tem um valor, talvez, estético, tem um valor de sedução, tem um valor que não é algo, digamos assim, tão chapado e tão simples de se observar como algo a ser rejeitado, como o presidente Donald Trump propôs. Então, destacando ali a ideia de falsa canção do globalismo, eu quero uh, lembrar de uma ideia que pipoca na cabeça de todo mundo quando nós falamos sobre globalismo. E há muita especulação, eu acho que um, um, um dos motivos, uma da, da, das, das razões para a gente estar uh, tá realizando esse evento uh, tem, tem relação justamente com essas especulações. Uh, tanto o ministro quanto o presidente do Brasil também uh, se valeram do conceito de globalismo, porém... Uh, devido a uma série de motivos, esse conceito não foi ainda devidamente conceituado. Então, quando nós falamos sobre globalismo, quando quando se fala sobre globalismo, seja uh, num discurso mais própria política se valendo ali da retórica, seja tentando uh, encaixar esse conceito num discurso mais técnico, falta uh, essa conceituação que permite ali que cada um uh, dos senhores uh, compreenda o termo com a sua própria visão. Então, há aqueles que veem, nessa fala do globalismo, um mero recurso retórico, sem qualquer substância por trás aqueles que veem no globalismo algo que já faz um pouco mais de sentido, ou até mesmo recorrem ali a outros usos que já se fizeram do conceito e da palavra. Então, eu quero trazer aqui uma conceituação e uma abordagem de como isso pode nos ajudar a compreender esses fenômenos e compreender a conjuntura global de modo mais geral. Então, aqui é uma primeira ideia que eu quero que vocês guardem na cabeça, eu sei que muitos de vocês não concordarão, mas é a minha visão, muito pessoal, de que, enquanto a grande disputa do século XX foi uma disputa entre as democracias, sobretudo as democracias liberais, e o totalitarismo, no século 20 a grande disputa será entre os defensores da democracia liberal, e os defensores da governança global. E eu acho que isso talvez seja curioso e chame a atenção de alguns de vocês, porque normalmente os governos e os políticos que falam sobre globalismo são acusados de uma postura iliberal, ou que estão avançando uh, políticas iliberais. Mas aqui uh, nós teríamos uh, também que fazer uma discussão tanto sobre o que é o, o liberalismo quanto o que é a democracia, de modo bastante rápido. Uh, o liberalismo aqui tem a ver com a limitação do, do, do governo, o respeito ah, aos direitos naturais e às liberdades individuais. E, portanto, quando a gente fala no modelo de governança, a gente está ah, tratando aqui, sobretudo, do império da lei, da restrição ah, do poder ah, governamental e também ah, tratando ah, de instrumentos que permitam manter os governantes ah, sob controle que nos dê uh, aquela aquele famoso conceito de accountability. A democracia, por outro lado, é o governo por consenso, aqueles que são governados devem consentir uh, com o governo. Hoje, quando se fala em iliberalismo, quando se acusa alguns desses políticos em iliberalismo, uh, o conceito uh, já é bastante diferente desse, e, inclusive algumas das instituições mais consagradas de, de, de análise sobre uh, liberalismo, se vocês pegarem ali as notas de rodapé ou a, a parte metodológica, vocês verão que eles próprios reconhecem que houve uma mudança na conceituação. A House, por exemplo, mudou a forma como ela compreendia uh, o liberalismo. Então, uh, traz ali uma série de questões... Uh, identitárias relacionadas a, a grupos, grupos minoritários, e inclui isso uh, nessa análise, nesse critério do que é ou não uh, liberal. Mas isso aqui, uh, de modo mais rápido, só para vocês entenderem o que eu uh, estou dizendo aqui com democracia liberal. A velha e boa, na minha, na minha opinião, uh, democracia representativa, o império da lei, divisão dos poderes, uh, multipartidarismo, e, uh, sobretudo, a autodeterminação popular, ou seja, uh, instrumentos que permitam à população, de fato, uh, tomar o destino nas suas próprias mãos e de deliberar quais serão os rumos, os objetivos a serem tomados uh, pela sua nação. Então, uh, como eu disse, para mim, uh, em contraste com o século XX, onde nós tivemos ali um conflito muito claro, uh, sobretudo na primeira metade, mas depois, uh, com a Guerra Fria estendido um pouco mais, quase até o final entre uh, a democracia de um lado e o totalitarismo de outro, no século XXI, e isso uh, aparece, aparece em alguns, uh, alguns desses eventos que, que eu mostrei rapidamente a vocês, uh, a grande luta será entre os defensores da democracia liberal e os defensores uh, da governança global. Então, quando eu falo isso, evidentemente, isso pipoca na cabeça de todo mundo a ideia uh, do nacionalismo. Uh, e aqui eu coloquei ali essa ideia, em alguns lugares ali, que talvez nem faça tanto sentido o nacionalismo, mas é só para evocar essa ideia de uh, que pipoca na cabeça das pessoas, olha, quem está falando de globalismo é um nacionalista. E o nacionalismo, evidentemente, devido a um certo retrato na, na, na, na no mainstream, uh, na cultura popular, acabou uh, se tornando sinônimo de algumas coisas bastante negativas. Então, quando nós pensamos... Uh, popularmente, pelo menos, de um modo mais vulgar no nacionalismo, logo se remete a ideias bastante problemáticas, ao expansionismo, ao ufanismo, ao racismo até, mas uma das coisas que eu quero mostrar a vocês é que talvez nós possamos desfazer essa ideia. Aqui eu coloquei um quadro sobre a guerra, porque é um consenso quase hoje que o que está por trás uh, das grandes guerras, sobretudo a Primeira e Segunda Guerra Mundial, é o nacionalismo. Talvez uh, seja um pouco heterodoxo da minha parte, mas uh, eu, na verdade, acredito que não é nada heterodoxo da minha parte, mas eu acredito que não, eu acredito que há uma outra ideia por trás desses grandes conflitos e eu vou mostrar isso a vocês. Então, para começar a desfazer um pouco uh, essa ideia uh, ruim e negativa de nacionalismo, eu quero lembrar uh, que eu poderia ilustrar aqui o nacionalismo, uh, e normalmente o que se faz com a figura de Adolf Hitler, ou com a figura de Mussolini, mas eu posso lembrar que uma figura tão simpática quanto Mahatma Gandhi também era um nacionalista, que lutou pela independência do seu país, da sua nação, que lutou pela autodeterminação do seu povo, e aqui nós temos outras figuras, o Roosevelt, o Bengurion, gurion o próprio Reagan, a Margaret Thatcher, que são inconfundíveis, liberais inconfundíveis, todos eles defenderam e louvaram o nacionalismo como um arranjo político adequado à defesa das liberdades individuais e ao processo decisório que permite à população ter nas suas mãos o seu destino. Então essa é uma primeira uma primeira quebra nessa, nessa ideia uh, de nacionalismo mas eu quero e além disso eu quero lembrar os senhores que o nacionalismo na verdade ele é contrário ao imperialismo o nacionalismo ele ele não não não se restringe uh, a essa ideia como eu disse que foi foi popularizada de uh, a partir de um certo fanismo você buscar expandir. Não, isso é uma outra coisa, é o imperialismo. Quando nós pensamos, por exemplo, sobre Adolf Hitler e a Alemanha nazista, ele não se contentava com a preservação das suas fronteiras, não se contentava com a preservação da sua nação. E aqui é importante dizer que não há nenhuma nação que não tenha algum grau de diversidade, diversidade étnica mesmo, se a gente olhar Israel, que é talvez um dos estados mais uh, coesos, do ponto de vista ético, nós temos lá os drusos, temos uh, minorias árabes, e uh, isso sempre foi assim, sempre foi assim, a, a, a solidariedade que há dentro de uma nação nunca dependeu de elementos étnicos, eles dependeram, uh, normalmente, com bastante frequência, de elementos culturais e religiosos, mas, sobretudo, uh, na modernidade das, uh, das realizações, das ações, compartilhadas da história comum de um povo. E a história comum de um povo, evidentemente, não se restringe a nenhum elemento étnico, racial, ou o que quer que seja. Então, uh, eu quero colocar aqui essa ideia de que o nacionalismo ele é oposto à ideia de expansão. Pelo contrário, o nacionalismo ele preza por uma certa diversidade, uma diversidade não só de nações, de culturas, de tradições, mas também uh, por uma diversidade de modelos, normalmente, <coughs> políticos uh, intelectuais e pessoas, de modo geral, que defendem uh, o nacionalismo, eles rejeitam uma certa ideia de perfeição política. Eles não acreditam uh, no modelo uh, político que seja pronto e perfeito o suficiente para ser expandido e uh, imposto to sobre todo mundo. Então, ele rejeita também a ideia de imperialismo. eles se contenta muito ali em preservar as suas uh, fronteiras estabelecidas mais ou menos organicamente ao longo uh, da movimentação histórica, sem uh, querer essa busca uh, imperialista. E, quando a gente pensa no, no imperialismo, no, no expansionismo imperialista, na verdade, o seu uh, endgame ali, uh, o objetivo final, é, de fato, uma, uma expansão total que levaria aquilo que uh, hoje nós chamamos de, de globalismo não, não não é não é errado dizer que o globalismo aquilo que nós dizemos uh, que nós chamamos de globalismo é de algum modo uh, uma espécie de, de imperialismo então o nacionalismo também é oposto é o oposto do globalismo e uh, para concluir aqui uh, essa parte sobre nacionalismo nacionalismo é o oposto também de qualquer projeto político totalizante. Uh, o nacionalismo, ele, como eu disse, ele, ele preza pela diversidade de modelos, ele não acredita, uh, embora tenha ganhado muita força também com o iluminismo e com a democracia representativa, com uh, aquela ideia de um espírito nacional, uh, ele uh, rejeita aquela ideia de que uh, o conhecimento, a sabedoria, as informações, elas podem estar concentradas. Normalmente a ideia é de que elas estão difusas dentro da nação, dentro dos mais diferentes setores da população, e que portanto depende ali do sufrágio, de outros, outros instrumentos, outras ferramentas para chegar a soluções. Há alternativas que são alternativas racionalistas, que buscam ali uma certa política da perfeição. Eu vou falar isso mais adiante e que, através dessa política da perfeição, por acreditar que há modelos perfeitos e fechados, aquilo que nós chamamos de, de utopia, levam a projetos políticos uh, totalizantes. Então, aqui, uh, para concluir essa, essa, essa distinção entre uh, nacionalismo e imperialismo, o nacionalismo preconiza a delimitação orgânica de fronteiras e a diversidade de experiências nacionais, e não o expansionismo imperialista. Então, aqui, a, a gente volta para o início da palestra, que é a ideia de que a chave para que a gente compreenda a maioria desses, desses eventos, uh, que, que eu elenquei ali, uh, está nesse conflito entre a democracia liberal e a governança global. E, evidentemente, aqui eu não estou uh, demonizando a, a, a governança global, os instrumentos uh, multilaterais, uh, não estou dizendo que regimes internacionais não são importantes. O que eu quero dizer é que há, evidentemente, uma tensão entre esses instrumentos. Se nós pegarmos uh, o Brexit uh, com o Nigel Farage, uh, evidentemente um, um, um partido que foi criado basicamente para defender a ideia de que o Reino Unido saísse uh, de um instrumento uh, de governança regional, mas com características de, de, de governança global com a União Europeia, nós vemos essa tensão ali. Na eleição do Trump, Uh, destacado na frase que eu coloquei, também vemos essa, essa tensão muito claramente, inclusive no discurso dele, na ideia de devolver, de algum modo, uh, o processo decisório à população. Vale lembrar que muitos dos temas que, que, que o Trump uh, retomou ali uh, com a sua campanha são temas que já estavam presentes no nascimento do uh, movimento conservador moderno, e o, o movimento conservador uh, conservador moderno, sobretudo nos Estados Unidos, ali pensando já no século XX, ele tem um livro fundamental, basilar, ali que é, que é talvez o um marco inicial, escrito pela pela Phyllis bom, mulher, para o espanto de alguns, que se chama A Choice, Not an Echo, ou seja, uma escolha e não um eco. Basicamente, o grito ali da Felix Schlafly era de que os americanos vinham votando e participando em processos eleitorais, mas que ah, aquilo que se convencionou chamar de establishment, ou poder estabelecido, ou o que quer que seja, o establishment dos, dos próprios partidos, acabavam ah, afunilando muito as opções, e essas opções acabavam sendo um mero eco de escolhas tomadas previamente. E o que eles diziam é, nós precisamos construir uh, instrumentos e meios para que a gente uh, efetivamente tenha uma escolha popular. E o Trump retoma essa tradição. O mesmo uh, aparece ali uh, no discurso dos partidos eurocéticos, que questionam, por exemplo, como... Uh, uma nação como a França ou como uh, o Reino Unido pode ter ali entre 80% e 90%, dependendo do país, dos seus processos, uh, das suas propostas legislativas, iniciadas, não nas suas capitais, mas em Bruxelas, uh, com uh, ideias vindas ali, muitas vezes, de burocratas não eleitos e, no mais das vezes, anônimos e sem qualquer instrumento de accountability. Então, uh, isso começou a surgir uh, em todos esses eventos, e há essa tensão muito claramente. Isso, eu acho que até aqui vocês podem concordar comigo, que essa essa chave, democracia liberal versus governança global, aquilo uh, que, que dá uh, meios para a população nacional uh, deliberar através dos seus dos seus representantes, o seu destino, e os instrumentos de governança global, uh, uh, criaram ali uma certa tensão. Agora, eu quero uh, falar um pouco para vocês sobre como a gente chegou até aqui. Então, como, como nós chegamos aqui e como... Nós chegamos, então, a, a 2006, talvez tenha sido o ano uh, mais marcante, com, com todos esses eventos que aconteceram ali. A gente teve uh, o Brexit, depois teve a eleição do Trump, depois tivemos o, o referendo na Itália, dentre uma série de outros, de outros eventos, a confirmação de que o presidente Bolsonaro uh, se, se candidata candidataria, embora só viesse uh, a se eleger um pouco mais tarde. <coughs> Então, eu, eu coloquei aqui algumas ideias, deu uma bagunçada ali, uh, nem todo mundo vai conseguir ler, mas uh, são dois eixos, basicamente. De um lado, uma coisa que tem uma dimensão muito mais uh, doméstica, mas que tem também uma, uma, uma dimensão externa, internacional, que é aquilo que nós podemos chamar de uma desconexão cultural. Nós temos uh, inúmeros estudos uh, quantitativos, qualitativos, uh, pesquisas com, com os mais variados métodos que mostram que há uma grande desconexão cultural entre as elites uh, governantes, as elites pensantes, as elites uh, nacionais, sobretudo uh, da, das nações uh, ocidentais, e a população, a realidade nacional. Isso uh, foi visto de modo muito claro uh, nesses eventos também, porque, uh, enquanto a população estava caminhando para fazer as escolhas que fizeram, as elites sequer se deram conta de que essas escolhas ocorreriam, e não se deram conta justamente porque uh, não eram uh, capazes, talvez, de permear uh, a, a realidade nacional, de uh, compreender o que estava ocorrendo ali diante dos seus próprios olhos, na sua nação, no seu país. Uh, então o segundo elemento que eu destaquei ali é justamente a impermeabilidade uh, das realidades nacionais. Uh, conforme foi aumentando uh, essa desconexão, conforme foi aumentando esse abismo, nós vimos uh, um fenômeno muito interessante. Não só se tornaram incompreensíveis, como se tornaram quase uh, dois grupos que quase não conseguiam dialogar. E eu falo isso pela, baseado na minha própria, na minha própria experiência. Uh, se eu comparar aquilo que, que, que, eu, que eu via uh, no meu entorno, em outros contextos, considerando, por exemplo, que eu fui a primeira pessoa da minha família a pisar numa universidade, e aquilo que eu via numa universidade, uh, havia um claro um claro abismo entre essas duas coisas. Uh, e aqui, não pegando só o exemplo anedótico da minha família de tudo mais, mas se a gente olhar, por exemplo, para as pesquisas que a Folha de São Paulo, através do, do Datafolha faz uh, todos os anos, sobre os valores, as posições da população, a gente via, por exemplo, que uh, mais de 90% da população brasileira... Uh, era contrária ao aborto. Porém, nas instituições de ensino pelas quais eu passei, a tentar defender essa posição de 90% da população não é, não, era, não é que não era bem-vinda, sequer era, era possível, porque a resposta era... Uh, de hostilidade, de reagir tratando com, com bastante ceticismo, falar, olha, como que alguém pode defender isso e tal e tal. Uh, isso uh, não só em relação ao aborto, mas em relação a uma série de, de outras questões, uh, questões relacionadas à segurança pública, questões relacionadas ao modelo de governança, questões relacionadas a praticamente todos os grandes temas nacionais. Então, havia uma clara divisão e uh, isso acaba aflorando muito mais com depois que nós temos aí alguns eventos econômicos, a crise de 2008, outras crises aqui no Brasil, 2014, muito marcadamente, mas já havia iniciado um pouco antes disso, a ficar claro essa, essa, esse abismo, mas o fato é que há um abismo muito grande. Eu dou um outro exemplo aqui. Todo ano o Congresso em Foco escolhe os melhores parlamentares. E aí nós temos duas listas, nós temos uma lista popular, e nós temos uma lista uh, feita pelos jornalistas. Na lista popular, em anos anteriores, uh, o presidente Bolsonaro <coughs> vencia, até que foi tirado da lista. Quando ele foi tirado, o deputado Eduardo Bolsonaro passou a vencer e também foi tirado da lista. aí depois, pessoas com o mesmo tipo de posicionamento, Uh, seguiam ali uh, sendo escolhidos pela população. Na lista de jornalistas, nós tínhamos figuras uh, que representavam uh, politicamente o oposto. Então, nós tínhamos ali uh, o João Illes nós tínhamos o Freixo, enfim, nós tínhamos uma série de figuras que realmente uh, uh, significavam politicamente o oposto daquilo que uh, os políticos escolhidos pela população uh, significavam. E nós temos aí uma infinidade de exemplos. aqui, pegando apenas o exemplo nacional, mas isso se repete nos Estados Unidos, se repete pela Europa, se repete em vários lugares. Então, essa desconexão tem uma relação muito direta com o porquê e o como nós chegamos aqui. De outro lado, nós temos aquilo que alguns estudiosos, como George Kaplan e outros, chamam de o retorno da geografia. Ou seja, nós tínhamos ali na década de 90 aquele otimismo muito grande sobre o pós-Guerra Fria, a, a ideia a, verbalizada pelo Fukuyama de que nós agora tínhamos chegado ao fim da história, não haveria mais nenhuma a, nenhum desafio ali ao modelo ocidental de governança, mas, mais uma vez, a, numa leitura muito específica do que seria a democracia liberal, do que seria a economia liberal, e uma série de consensos consenso ali que pareciam ter sido formados entre as elites. Como todos nós sabemos aqui, não demorou até que esses consensos começassem a ser questionados, apareceram outras questões, outras tentativas de explicar esse mundo em transição. E essa que diz respeito a, essa, a esse, essa tensão, esse conflito entre um modelo tradicional de democracia, de tomada de decisão por uma nação e a governança global uh, tem também relação com isso. Então, ali, quando a gente fala sobre o retorno da geografia, a gente saiu desse, desse, desse momento de otimismo e as nações voltam a olhar para o mundo com um olhar uh, menos idealista, menos utópico e mais realista, novamente. Isso começa a ocorrer porque uh, aquilo que parecia muito pacificado, muito estável, muito tranquilo, logo uh, se mostra uh, muito diferente disso. Eu elenquei ali alguns elementos, a proliferação de táticas e situações desestabilizadoras, isso feito, evidentemente, tanto pelas grandes potências, mas também uh, por meio de alguns instrumentos uh, transnacionais, sejam aí organizações não governamentais, sejam grandes fundações, uh, em alguns casos, uh, até mesmo empresas multilaterais, uh, uh, uh, empresas uh, internacionais, multinacionais, uh, <coughs> nós temos ressurgimento de desafios uh, para a integridade territorial das nações, e, além desse, desse desafio para a integridade uh, uh, territorial das nações, nós temos, evidentemente, esse desafio que, para mim, é o mais importante, a soberania popular, a, auto, uh, a autodeterminação dos povos. Uh, ela é desafiada. Uh, de repente, a população uh, começa a se dar conta de que muitos uh, dos projetos que se tornam lei Muitas das ideias que começam a circular simplesmente não ecoam as suas posições. Eles defendem uma coisa por portarias, muitas das vezes, por deliberações técnicas vindo de quadros supostamente técnicos como a OMS, a Unesco, começam a se adotar ali uma série de, de, de posições que se chocam com as posições populares, e que muitas das vezes... Uh, eles sequer se davam conta, mas, com o fenômeno de internet, de comunicação e outras coisas, eles começam a se dar conta disso. Aqui, não vou, não vou discorrer sobre esses eventos, o, o Retorno da Geografia tem uma série de, de elementos, uh, conflito, uh, conflito nos Balcãs, evidentemente, a, a dissolução da, da União Soviética, a Guerra do Kosovo, uh, os ataques terroristas do, do 11 de setembro. E, por aí vai, até chegar uh, mais recentemente aqui a grande desestabilização que há naquela na, na, placa territorial que nós chamamos de Eurásia, que vai da uh, Europa Ocidental até o Extremo Oriente. Hoje nós temos uh, crise migratória, nós temos guerras civis uh, no Oriente Médio, nós temos uma série de tensões e conflitos na, na, na, na, América, uh, na, na Ásia Central. O próprio, a própria retomada de uma, de uma postura de uma postura mais ativa por parte do por parte dos russos tudo isso leva a uma certa desestabilização na Eurásia, e nós estamos nesse momento como eu disse que é um mundo em desarranjo então dentro desse panorama começam a surgir algumas expressões políticas novas que são e por serem novas desafiam evidentemente poderes estabelecidos de um lado e, e por isso sofrem uma reação muito forte, e de outro, uh, e de outro são incompreendidas simplesmente por serem uh, demasiadamente novas, por não terem tido tempo suficiente para um preparo uh, teórico, conceitual, e para divulgação desse, de, de, dessa dessa base teórica e conceitual que fundamenta as suas ações. Então, aqui, uh, para evitar que, que, que isso ocorra no caso do Brasil, uh, gostemos ou não, uh, é um governo que se insere nesses movimentos, e que fala muito claramente é, contra o globalismo, que fala muito claramente sobre retomar o processo é, decisório é, popular, que, no qual a população efetivamente tenha controle, no qual a população efetivamente tenha instrumentos de accountability, no qual a população efetivamente possa é, ter as decisões tomadas pelos seus representantes eleitos e não por burocratas não eleitos uh, e anônimos. Então, eu quero, para evitar que, que que esse governo uh, seja incompreendido quando fala sobre globalismo, eu quero uh, conceituar rapidamente aqui o que é o globalismo, vou fazer isso de uma forma um pouco mais lúdica, e depois eu, eu trago uma definição uh, coesa no final. Então, aqui uh, eu trouxe um, um quadro da, da queda, e, e aqui, evidentemente, para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, vocês não precisam uh, ser cristãos. Todas as religiões uh, do mundo têm uh, algum mito, uh, algum elemento similar ao da queda. E, fora das religiões, também há ali, se a gente lê autores como Camus, Nietzsche, Schopenhauer, uh, uma noção muito clara de que há uh, um mal-estar em geral, e que esse não é um mundo perfeito, e que nós não vivemos uh, no paraíso. E eu faço essa, essa ressalva logo no início, porque o único motivo pelo qual eu trouxe uh, um quadro da queda aqui é para lembrarmos que nós não vivemos uh, num mundo perfeito, que é um mundo no qual as pessoas estão uh, inclinadas a fazer o mal, e efetivamente fazem. A gente sabe a quantidade de coisas más que são feitas todos os dias, uh, seja em escalas pequenas ou em, ou em grandes escalas. E isso é muito importante pelo seguinte, porque uh, com a modernidade... Nós tivemos ali a ascensão de algumas ideologias, de alguns teóricos que acreditavam que, não, isso não é verdade, nós não vivemos num mundo caído, nós não vivemos num mundo onde há o mal, onde há o pecado, ou o nome que vocês queiram dar. Nós vivemos simplesmente num mundo que foi corrompido por certas instituições. E aí, há diferentes explicações para isso. Não, era um mundo harmonioso, perfeito, pacífico, veio a propriedade privada e acabou com a paz. Ou veio o patriarcado, veio seja lá qual for a instituição, e acabou com a paz. Isso, evidentemente, tem diferentes, diferentes graus, e nem todo mundo tem uma visão tão preto no branco assim, mas a ideia é que basicamente é lembrar que nós vivemos no mundo caído, que vivendo no mundo caído as a, soluções políticas idealizadas a, são a, um tanto quanto problemáticas. E quando nós estávamos lá no século XVIII ainda, elas começaram a surgir, era compreensível que se tivesse a, um certo otimismo com elas, se a gente pensar, por exemplo, a, na Revolução Francesa, a, no Iluminismo e todo o otimismo que se teve com o com, com, com iluminismo, era compreensível, talvez, naquele momento, que as pessoas olhassem para as ideias ah, que estavam sendo defendidas ali e pensassem, olha, talvez saia algo ah, de muito bom aqui. Porém, ah, o que a gente vê ali, ah, logo em seguida, é ser instaurado o império do terror. Ah, em um intervalo ali de 10, 20 anos, ah, foram mortas mais pessoas do que durante toda pelo governo, do que uh, do que durante toda a Idade Média. Então, começava a parecer que, que havia algo de errado ali. Uh, e, depois, evidentemente, nós tivemos uh, outras manifestações ideológicas, o socialismo, o socialismo utópico, o socialismo científico, o comunismo, enfim, uh, se nós pegarmos as próprias uh, ideologias e movimentos que foram, que, que eu mencionei, que normalmente são uh, classificados como nacionalistas caso do nazismo, por exemplo, o nazismo tem uma base uh, teórica, conceitual, muito similar a dessas ideologias que acreditam que, olha, quando nós tivermos uma unidade racial, não é que a unidade de classes, mas a unidade racial, nós teremos um mundo perfeito, harmônico, ou seja, mais uma ideia utópica e mais uma ideia com saldo enorme ali de, de, de mortes, de sofrimento, de dor, de fome, enfim. O mesmo uh, ocorreu com o comunismo, a União Soviética, o Camboja, a China. Uh, dentre outros países, uh, demonstraram isso, pelo menos a China maoísta demonstrou isso muito claramente. E Então, uh, naquela época poderia ser compreensível ter algum, uh, algum alguma boa vontade com essas ideias. Hoje, uh, eu acredito que não é. Porém, há em nós ainda um, um certo impulso de fugir uh, do sofrimento, de, so, de fugir do mal. E, como a gente sabe muito bem, uh, normalmente ali os grandes projetos políticos, eles têm... Uh, como objetivo, normalmente, não minorar ou, ou diminuir uh, o sofrimento, mas uh, a, li a linguagem que se usa ali, os grandes iniciadores dos movimentos, os filósofos políticos e tal, uh, é, de fato, acabar com, com o sofrimento em dois vetores. O primeiro, trazer a paz. Uh, nós temos ali uh, ideias muito claras sobre isso uh, no, no âmbito das relações internacionais. Poderia citar uh, o Kant com a paz perpétua, dentre outros autores uh, classificados como Uh, idealistas, Kant evidentemente muito ligado aí ao, ao, ao iluminismo, a paz de um lado, ou seja, extinguir a guerra do mundo, e de, o, de outro lado, extinguir também a, a fome. Então, essas duas, esses dois objetivos, essas duas justificativas, a paz e a prosperidade. E aqui, uh, nesse esforço de trazer paz e prosperidade, uh, nós tivemos várias tentativas ao longo da história, de construir grandes impérios, impérios ah, de ideias, impérios ah, políticos, ah, enfim, com enormes variações. Por isso, eu trago aqui também uma, uma pintura da Torre de Babel. Evidentemente, aqui nesse caso também não, não precisa ah, pensar, não ter qualquer tipo de pensamento religioso sobre ah, o significado da Torre de Babel, mas sobre o significado político eu acho que ah, há uma relevância aqui, que há revela esse anseio bastante presente ao longo de toda a nossa história de uma construção social, política, global, que possa trazer paz e prosperidade, portanto, colocar fim ao sofrimento. Isso se aplica às utopias e às ideologias, sem qualquer restrição, Uh, mesmo o liberalismo iluminista uh, original, ele tem essa característica muito clara, ele acredita que uh, ele possui os instrumentos necessários uh, para extinguir a, a, a guerra, para extinguir a fome uh, e todas as outras ideologias que, que eu citei. Então aqui rapidamente algumas algumas bases conceituais para a gente uh, compreender isso. A primeira delas é a mentalidade revolucionária. Mentalidade revolucionária consiste em três invenções. Esse é um conceito do professor Olavo de Carvalho. Sei que muita gente uh, conhece o professor pela, pela pela atuação dele em redes sociais e isso às vezes até afasta as pessoas, mas ele desenvolve esses conceitos em uma série de artigos, em, em livros que e são conceitos que são bastante úteis para a gente compreender clivagens políticas, alguns dos movimentos que ocorreram, sobretudo, na modernidade. E a mentalidade revolucionária, ela consiste em três inversões básicas. A primeira delas é uma inversão cronológica, ou seja, se revete o eixo temporal, em vez de tomar o passado como algo determinado, e que, sendo determinado, tem lições a, a nos dar e deve, portanto, pautar o nosso comportamento, você inverte isso e toma um futuro, e, evidentemente, aqui um futuro idealizado. A ideia, por exemplo, de que é inevitável que nós cheguemos a uma sociedade sem classes, e aí, a partir dessa ideia, nós vamos pautando o nosso comportamento para que essa sociedade uh, sem classes ocorra, ou uma sociedade uh, em que há uma única raça ou e, e outras uh, ideias eh, esdrúxulas como essas. essa. Essa é primeira inversão. A segunda inversão é uma inversão moral, a ideia, portanto, de que se há um futuro, e um futuro inevitável, um futuro glorioso, de paz, prosperidade, nós podemos uh, fazer o que for necessário para que esse futuro chegue. Uh, e aqui, evidentemente, isso leva a uma, uma inversão moral, que eu vou, vou uh, simplificar aqui, colocando aquela velha ideia atribuída, erroneamente, a Ma Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Ou seja, se uh, eu sei que determinadas ações podem me levar ao glorioso futuro comunista, talvez eu esteja justificado quando eu levo pessoas a um pelotão de fuzilamento, talvez eu esteja justificado quando uh, eu levo pessoas a uma câmara de gás. Essa é uma ideia bastante uh, deturpada, mas que está presente em todos esses movimentos revolucionários, em todas essas ideologias utópicas. Uh, um terceiro elemento é a inversão sujeito-objeto, ou seja, uh, o objeto uh, das suas ações acaba sendo responsabilizado uh, pelas suas próprias ações. Então, a gente vê isso nos depoimentos de vários líderes revolucionários, nós vemos isso uh, nos depoimentos uh, de Lenin, de Stalin, de Trotsky, de todos eles, de algum modo, há ali a ideia de que, olha, uh, ele resistia a esse futuro glorioso, ele resistia a revolução inevitável e, portanto, ele foi o responsável pela violência que eu pratiquei contra ele. Então, são três inversões que permeiam todos esses movimentos. Uh, nós encontramos ela uh, no uh, iluminismo, muito claro ali no, no Império do Terror, nós encontramos ela uh, no socialismo uh, real, como, como se chama, mas que é, que é o único que, que efetivamente existe e que a gente pode avaliar, nós encontramos isso no nazismo, nós encontramos isso em qualquer modelo de expansão ou de qualquer projeto político totalizante, para usar um conceito que eu usei lá atrás. Então, essa é uma primeira ideia que a gente precisa ter em mente para compreender aquilo que nós chamamos de globalismo, porque o globalismo, de algum modo, é um episódio da mentalidade revolucionária, um capítulo da mentalidade revolucionária, no sentido de que ele também trabalha com essas mesmas ideias, com essas mesmas inversões, há um futuro, uh, e para alcançar esse futuro eu posso uh, fazer isso, posso dissolver uh, essa instituição e substituí-la por aquela, enfim. Uh, uh, todos esses elementos estão presentes ali, ainda não uh, demonstrados em, em toda a sua crueza, evidentemente, mas eu acredito que, se forem deixados à sua própria sorte, isso acabará ocorrendo, e uh, já há algumas demonstrações disso. Nós temos uma... Uh, uh, a teologia do progresso, a ideia, essa ideia de que nós temos um progresso inevitável, de que a história, ela sempre avança de modo positivo, que nós não temos perdas civilizacionais, que nós não deixamos para trás legados importantes, mas que, olha, nós estamos em 2019. Se nós estamos em 2019, evidentemente, 2019 deve ser melhor do que 1019. Então, as ideias das pessoas de 1019 são... Ideias retrógradas, ideias atrasadas, ideias ah, que foram enterradas pela história. Um pouco aquela aquela coisa de de que o tribunal da história, e, e que a gente tem um movimento, ou, se a gente pensar aqui, ah, no materialismo dialético de Marx, ah, aquela ah, velha movimentação que nos levaria ali ah, a esse fim. Todas essas ideias também têm essa teologia do progresso, a ideia de que nós avançamos e, portanto, vamos abandonando instituições atrasadas, retrógradas e tudo mais. Isso também está presente uh, na, na, na mentalidade globalista, digamos assim. A imanentização, a ideia de que é possível construir uh, um, impé um, um paraíso, melhor dizendo, Uh, um paraíso, um lugar de paz, prosperidade e perfeição e harmonia aqui, aqui no mundo. Essa ideia de magnetização, uh, evidentemente, entra aqui como contraste à transcendência, porque as religiões tradicionais, as culturas tradicionais, elas uh, deixavam a, a ideia de perfeição, sendo ela verdadeira ou não, para o uh, pós-morte, elas deixavam a ideia para transcendência, elas se abriam a, a, a possibilidade de que essa perfeição que todos anseiam, talvez viesse uh, no, no, no pós-morte. Mas aqui não, aqui é um caso diferente. A ideia é de que nós podemos construir o paraíso prometido aqui e agora, e quem se colocar no, no caminho desse paraíso vai ser fuzilado, vai uh, ser uh, removido, vai sofrer engenharia uh, social, vai sofrer uh, o que tiver que sofrer para se adequar a esse projeto. Nós temos... Uh, de outro lado a ideia de política da política da perfeição que tem muito a ver com isso com o ingresso da modernidade nós começamos a ter construções mentais que não partem partem da observação da experiência que não partem da, da análise digamos da realidade da abertura da realidade mas construções lógicas mentais de pensar e falar olha talvez se eu fazer isso isso e aquilo eu consiga chegar a esse meu a esse meu objetivo então através dessa política da perfeição que, que que nós acabamos tendo a ideia de que há soluções perfeitas para determinados problemas a ideia por exemplo de que há uma solução científica técnica perfeita e acabada para o problema para o problema da guerra. E, essa, e, por ser perfeita, portanto, isso nos leva a uma política da uniformização. Se ela é perfeita, evidentemente, nada justifica que ela não seja adotada por todos, então ela deve ser expandida tanto quanto possível. E essa ideia, evidentemente, leva uh, a esse conflito, porque há diversidade, há difer diferentes perspectivas e, muitas das vezes, quando as pessoas não aceitam essa, uh, essa política, essa ideia, essa solução uh, racional, digamos assim... Uh, isso acaba sendo imposto, muitas das vezes, de forma violenta. O conceito de, de, de política da perfeição é um conceito cunhado pelo, pelo filósofo britânico Michael Wilkshot, e a ideia é justamente essa, ele fala que para, quem, para o iluminismo há uma razão com, com R maiúsculo, e que essa razão com R maiúsculo leva a soluções perfeitas e que das soluções perfeitas nós somos levados à uniformização, e essa uniformização, inspirada ali numa, numa utopia de que essa perfeição possa, de fato, ser implementada na sociedade, acaba sempre levando a morte, fome e sofrimento. Outros conceitos aqui um pouco mais ah, tranquilos, ah, o conceito de, de governança, isso aqui eu acho muito importante, porque um, do, um, um, um dos modos de ironizar quem fala em globalismo é dizer que essa pessoa acredita num governo mundial, e nada poderia estar tá mais distante da realidade. Como vocês estão vendo aqui pela narrativa que eu estou fazendo, ah, da minha perspectiva da realidade, ah, há uma crença muito profunda de que a realidade ela não pode ser ah, dominada pela razão. Ela é complexa demais para ser controlada. A sociedade tem muitas variáveis, a nossa razão não, não consegue abranger isso tudo. E, portanto, uh, do mesmo modo, seria impossível uh, criar uh, um, um governo que abarcasse uh, o todo uh, do globo. Há teóricos que defendem isso, uh, algum, alguns uh, nada nada obscuros, alguns que, que nós estudamos uh, no, no currículo convencional ali, de teoria das relações internacionais e tudo, embora façam isso em artigos menos conhecidos, mas aqui ah, quando nós falamos em globalismo, não estamos falando de modo algum ah, num governo mundial. Nós estamos falando numa transição nos instrumentos e nos arranjos ah, de organização da sociedade, uma sociedade que passa por um processo como a globalização, que passa a ter problemas que ah, ah, transbordam as fronteiras. Ah, começa a se buscar novas soluções, novas propostas. Nós temos, então, uma nova proposta de governança. Essa proposta de governança ela não espelha ah, a, a, o modelo anterior. Se a gente pensar a transição, por exemplo, da Idade Média ah, para a modernidade, para os Estados ah, nacionais, se a gente pensar, ah, não há um espelho claro ah, do, do, do modo de organização que havia, por exemplo, ah, nos feudos para pro, os Estados nacionais. E, do mesmo modo... Essa, esse, esses instrumentos de governança também não espelham, uh, não, não, não, não há ideia de que há uh, uma estrutura similar a de Brasília, em algum lugar no mundo, que se reúne ali para deliberar sobre os destinos da nação. Isso é uma ideia bastante patética e, por isso mesmo, é utilizada para tentar uh, uh, desqualificar quem fala quem fala sobre globalismo. O que a gente fala aqui é de modo muito claro. Uh, o modelo de governança uh, é a construção de instrumentos que são controlados e dirigidos por burocratas, como eu disse, não eleitos, anônimos, e aos quais pouquíssimas pessoas têm acesso. Numa análise ali, utilizando a escola, da escolha pública, por exemplo, que a gente pode utilizar para entender um governo nacional, a gente vê que o acesso a certas instituições globais é ainda menor. É menor e dificultado e desigual, inclusive, entre, entre os Estados, mas a gente ah, chega nisso. A globalização, evidentemente, é, é, é um conceito bastante relevante, embora não se confunda com o globalismo, ela está muito ah, ligada, pois é a globalização, como eu disse, que cria ah, ali os desafios, ah, vamos ah, supor aqui alguns desafios, como o tráfico ah, internacional, o, o crime transnacional, que demandam soluções uh, transnacionais. E aqui não há nada de errado com, com, em buscar a cooperação, mas isso deve ser feito dentro de um certo princípio, que é o princípio de subsidiariedade, dando a cada patamar, a cada escala, as suas devidas, uh, as suas devidas funções. Eu vou abordar isso mais à frente. Uh, aqui eu não estou enxergando a segurança, segurança coletiva, e aqui, justamente, então, se a gente tem a, a, a globalização trazendo ali uma série de problemas que podem passar por um processo de securitização, nós temos também a ideia de que, para problemas globais, nós precisamos buscar soluções globais. E, mais uma vez, não há problema em buscar, uh, buscar soluções globais, desde que isso não fira a autodeterminação popular, a gente vai ver uh, isso adiante. Aqui, eu coloquei uma, uma frase uh, que vocês todos conhecem... Uh, essa ideia de todos vivendo uh, vivendo a vida em paz da, da, da música Imagine do, do John Lennon que encanta muita gente e que mostra ali aquela nossa inclinação uh, para uma certa para um certo utopismo o grande risco disso é, talvez seja possível as pessoas viverem em paz mas o grande risco disso é a imanentização, é acreditar que isso é possível aqui e agora, ignorando a realidade da queda, ignorando a realidade de que sempre haverá mal no mundo e que nós precisamos estar prontos para lidar com esse mal, justamente ah, para garantir o consciente máximo de paz possível. Ah, algumas justificativas que são utilizadas pelos, pelos ah, projetos ah, globalizantes, que não, não ah, aliás, pelos projetos globalistas. como como eu já disse, a paz e prosperidade está aí uh, de modo maior, mas há algumas explicações teóricas. Vocês conhecem uh, esses conceitos uh, com como pessoas que se dedicam à área, então não vou uh, explicar cada um deles. Globalização, a gente já falou um pouco. A interdependência entre os países uh, e entre a interdependência e a globalização surge ali aquilo que uh, o, o Mitrani, dentre outros teóricos, chamam processo de espilouva, a ideia de um esparramamento, um, um derramamento uh, de certas questões, de certos tópicos, de certos assuntos, através das fronteiras nacionais. E esse derramamento leva ali, então, a justificativa da criação de organizações, de instituições, de regras, de leis, enfim, de regulamentos para... Uh, lidar com esses problemas. Uh, e muitos desses problemas uh, passam por um processo de securitização. E a ideia de securitização, inclusive, ela sempre está uh, na origem de novos modelos de, de, de governança. Se vocês se lembrarem uh, do clássico ali, sobre a explicação do, do surgimento do Estado moderno, sobretudo o Estado absolutista, nós temos o Leviathan do Hobbes, que ele usa justamente um argumento de securitização, da segurança mais uh, básica, digamos assim, do, do ser humano, para justificar... Uh, o surgimento do, do Estado moderno, o contrato social e assim por diante. O Locke faz o mesmo, o Rousseau faz o mesmo, uh, e há, então, ali, na, na, na origem de qualquer proposta de, de modelo de governança, a ideia de securitização. No âmbito internacional é a mesma coisa. Primeiro, nós temos a identificação de temas que uh, se, se espalham, a ideia do spillover, que se espalham pelas fronteiras, começa a se buscar uh, soluções uh, internacionais, primeiro, através de contratos internacionais. Uh, e acordos uh, bilaterais, parcerias, cooperação, ou regi instrumentos regionais, até que se chega uh, num determinado momento que fala, olha, talvez nós precisamos precisemos de instituições que não estejam uh, sujeitas ao sabor, à movimentação. E aí começam a surgir algumas burocracias permanentes que vão criando uh, vida própria. Nós temos um secretários secretariados permanentes, nós temos uh, uh, uh, burocracias permanentes nesses, nesses órgãos, que vêm dos mais variados lugares, e, como eu disse, não, mais das vezes não são eleitas, são anônimas, são desconhecidas da, da maior parte do público, e, sobretudo, são uh, inacessíveis. Então, evidentemente, eu coloquei um contraste ali entre o, multi, o multilateralismo, e a governança global, entendo muito bem que a governança global ah, comporta ali, ah, regimes internacionais que passam ah, pelo, pelo direito internacional, pelas instituições, pelas organizações, mas aqui a ideia é de fazer ah, um certo contraste, entre esse modelo de governança mais abrangente e os instrumentos multilaterais nos quais as, as nações continuam sendo os grandes protagonistas, nos quais nós não temos ali burocracias permanentes com uma vida própria, nos quais nós não temos ONGs, muitas das vezes biônicas, influenciando o processo de tomada de decisão nesses órgãos, e que depois serão interiorizados a arrepio da vontade popular. Então, nós temos aqui algumas das justificativas que são utilizadas. Eu não ah, entrei no, no, no histórico de como surgem essas ideias, não falei ali sobre o, o final ah, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde se finca muito claramente essa ideia de, olha, nós precisamos evitar que, esse, que eventos como esses ocorram, ah, e precisamos evitar, portanto, que a, a guerra, ah, ou pelo menos uma guerra com tamanho tamanha proporção se repita, e uh, que a fome e o sofrimento que, que ocorreu uh, naquele momento uh, se reproduz. Então, ali começa a ganhar ganhar a pé muitas das, da, das ideias uh, que, hoje, nós podemos classificar com, com globalistas e, na, na raiz de todas elas, está a ideia de que é possível uh, alcançar ali, de algum modo, um, um, uma política de perfeição que nos traga paz e prosperidade. Alguns meios que são utilizados – aqui eu não, não, não vou me estender muito nisso, porque Uh, seria realmente uh, muito extenso a engenharia so social uh, a corrosão uh, da tradição religiosa tá aqui uh, vale um parente em regimes democráticos normalmente o, o, os limites do governo é dado por aquilo que precede o estado por aquilo que precede o próprio o próprio governo e, isso está, então, a cultura superior, a cultura uh, popular que o antecede, e as próprias tradições, incluindo aqui uh, as tradições religiosas. Uh, normalmente, uh, as tradições nascem uh, com as religiões. E aqui uh, nós temos, muito claramente, como um fenômeno da, da, da modernidade de modo mais geral, mas dentro dos projetos uh, globalistas de modo mais intencional e consciente, uma corrosão da tradição uh, religiosa e a proposta de substituição, por uma moral biônica. Então a gente vê isso uh, ocorrendo uh, no mundo todo, sobretudo no Ocidente, a partir da, uh, dos movimentos ali da década de 50, da década de 60, isso avança muito claramente e não há uh, uma coincidência tão grande assim, há inúmeros estudos que mostram isso, uh, entre a criação de algumas organizações muito poderosas, organizações uh, transnacionais, até supranacionais em alguns casos, uh, na década anterior e o surgimento de algumas mudanças culturais muito abruptas, coisas que não haviam ocorrido ali ao longo de séculos, de décadas, começam a ocorrer de modo muito acelerado, corroendo, como eu disse, uma moral religiosa estabelecida e a substituindo por outra. Hoje, por exemplo, é muito comum, e a maioria das pessoas tem isso até como, como um costume, como um hábito, talvez jamais tenha refletido a respeito, mas utilizar, da mesma forma que nós utilizávamos no passado outra, outras autoridades, alguns organismos, por exemplo, olha, em matéria de saúde, se a OMS disse, a OMS é a autoridade máxima, não temos como questionar. Ainda que haja estudos nacionais que, que se propõem, eu sei que, há meios de contrapor isso, mas falo uh, no dia a dia, ah, não, isso é a OMS, você quer saber mais do que é OMS. Então, vai criando ali autoridades uh, biônicas e também uh, uma moral biônica. A corrosão uh, da tradição cultural, como eu disse, os dois, uh, as duas balizas ali uh, uh, ao poder totalitário, é a tradição religiosa e a tradição cultural, isso que, que delimita o campo específico da, da política, não permite que haja uma politização de tudo, politização de todos os aspectos da vida, que é uma outra característica, aliás, a politização ah, da família, a politização da sexualidade das crianças, a politização de todos os aspectos da vida, e tudo é sempre discutido ah, quando nós quebramos essas duas, essas do, esses dois pilares ah, dentro de uma chave política. Nós temos também a ah, a corrosão da base demográfica, evidentemente, aqui, fazendo a mesma ressalva que eu fiz antes, uma nação ela não, ela não tem como elemento central o componente étnico, ela tem um grupo ali de tribos, famílias, etnias, mas sim de realizações compartilhadas, de realizações conjuntas, comuns, ao longo de uma história, mas nós temos, mais recentemente, visto isso ser quebrado. Isso ser quebrado pelo seguinte modo, não pela, pela, pela livre imigração ou qualquer coisa desse, desse tipo, mas uma imigração que é uh, seguida da adoção de políticas uh, uh, multiculturalistas. Ou seja, uh, o imigrante que chega no local, ele não mais é estimulado a, a se adaptar uh, aos elementos cívicos, aos elementos históricos, a fazer parte daquela comunidade que comunga de uma história comum e de aderir àqueles símbolos, mas a preservar a sua própria, os seus próprios elementos, Claro que uma coisa não, não não exclui a outra, mas preservar de modo a excluir a, a cultura e os elementos nacionais da nação na qual ele está, isso leva a uma balcanização da sociedade, é uma série de conflitos que talvez não seja perceptível uh, nos grandes uh, restaurantes da, da, da cozinha internacional uh, entre uh, as elites, entre diplomatas, empresários, mas é muito sentido. Uh, nos bairros pobres do mundo todo, onde há conflitos ali entre gangues, entre uh, uh, uma série de grupos ali que, que, que acabam se estranhando por não terem instrumentos de confiança que a nação poderia dar a eles. Então, a gente tem aqui uma, uma série de elementos, eu vou pular para o último aqui, a divisão de todos contra todos, evidentemente, mais um componente dessa balcanização da sociedade, em grupos que desconfiam, as mulheres devem desconfiar dos homens, agora surgem movimentos em que os homens devem desconfiar das mulheres, os negros dos brancos, os sulistas dos nordestinos, e enfim, é uma coisa terrível, mas é um instrumento também, tão velho quanto a política, de divisão para dominar, que é que é muito utilizado por, por muitos desses projetos estimulados estimulado, infelizmente, eu não vou poder uh, demonstrar isso. Então, aqui, uh, chegando uh, no fim, uh, há um uso do, do, do filósofo Gramsciano, inclusive, de esquerda, uh, Antônio Negri, no seu livro Império, ele, ele faz uma, uma adaptação, ele trabalha ali também o conceito uh, o intercambiável, império, um globalismo, imperialismo, globalismo e ele faz uma classificação, retomando ali aquela classificação clássica de Políbio. Então, Políbio dividia ali os modelos de governança entre monarquia e tirania, monarquia se fosse virtuoso e a tirania se fosse algo ruim, a aristocracia ou a oligarquia, também a mesma lógica, e a democracia ou a demagogia. E aqui, essa é uma classificação dele, inclusive, ele coloca os regimes internacionais no topo, como se fosse uma espécie de monarca pairando acima de todas as coisas, lembrando ali da, da, da ideia de império das leis, mas agora já numa transição para o império das leis transnacional, lembrando que nós temos hoje é, cortes internacionais e outros instrumentos de que, que podem reforçar é, e fazer valer é, essa, essas leis, embora de modo desigual, evidentemente. Uh, na aristocracia, se for uma visão positiva, ou uh, na oligarquia, se for uma negação, é uma, uma visão negativa, os estados nacionais e, por fim, a sociedade civil organizada. Isso aqui tem uma, uma, uma outra visão, a tirania no topo, as elites globais, uh, cosmopolitas, que comungam dos mesmos valores, se entendem entre si, mas que, como uh, eu apontei lá atrás, uh, hoje uh, enfrentam um abismo uh, e uh, não conseguem permear a realidade uh, suas, da, do, dos seus nacionais, da sua população, do, do povão, digamos assim. A oligarquia, o, os membros do sistema, do sistema ONU e o membro uh, da, da comunidade internacional, de modo, de modo geral, uh, e, por fim, uh, os movimentos e ONGs uh, controlados. Portanto, quando nós nós falamos sobre sobre globalismo e, e tentamos evitar isso, há, há essa confusão, não, o, o governo agora vai evitar instrumentos multilaterais, o, o governo não quer mais ah, ah, ah, ah, se se ligar a regimes internacionais. Não, na, na verdade, não é nada disso. Na verdade, nós temos uma cautela com um movimento ah, que se iniciou ah, já bastante tempo atrás e queremos uh, preservar e defender os instrumentos uh, de democracia liberal. No fundo, isso tem relação com o processo decisório uh, da população, isso tem relação com a autodeterminação popular. Nós tentamos adaptar os instrumentos uh, existentes para uma nova realidade. Se nós temos novos desafios, nós precisamos criar novos instrumentos para proteger a população e proteger, sobretudo, a capacidade da população de determinar os, os rumos e o destino da nação. Aqui, uh, um exemplo também uh, utilizado pelo Negre já no, no, no multidão, a ideia de que uh, há uma pressão desde cima pelas instituições, pelos regimes, Uh, e pelas elites internacionais, e pode haver uma pressão desde baixo. O, o Negri, inclusive, acredita que isso é, é algo muito positivo, uh, no sentido de que uh, pode, lembrando que ele é um gramixiano, pode se ter uma, uma, uma lenta marcha ali pela, pelas instituições, uma ocupação de espaço, e uh, fazendo isso no topo, na, na, nas instituições globais, e tendo o controle, dos movimentos e ONGs, você pode ah, impor as mudanças, pode fazer aquela, aquela transformação do senso comum ah, que Gramsci ah, propõe. E no meio ali estão tá, as pessoas comuns que não teriam escolha, senão serem esmagadas ah, por essa imposição. Então, exatamente por ter uma clareza sobre isso e por ver pessoas como o próprio Negre defendendo isso muito abertamente, ah, que nós temos buscado resguardar a população brasileira e defender um modelo provado consagrado como a uh, democracia liberal. Aqui só para consolidar a fala, então uh, a diferença entre globalismo e globalização. Eu gosto sempre de deixar isso para o final, porque no momento das perguntas uh, pode acabar ocorrendo alguma alguma confusão. A globalização consiste no fluxo global e espontâneo dos agentes econômicos, um processo que não só não necessita da intermediação de burocratas, como funciona melhor na ausência de interferências burocráticas e é prejudicado por elas. Evidentemente, quando há ali uma demasiada regulamentação por, agen por agências, por uh, instituições internacionais, os fluxos uh, acabam tendo entraves, acabam tendo, acabam tendo dificuldades, embora essas agências uh, facilitem em alguns casos, mas, uh, no mais das vezes, elas funcionam muito melhor na ausência dessas, dessas burocracias. O globalismo, por outro lado, e aqui eu ressalto ali a palavra tentativa, o globalismo é a tentativa de instrumentalização político-ideológica da globalização com a finalidade de promover uma transferência do eixo de poder das nações para um corpo difuso de burocratas não eleitos e anônimos que respondem não às comunidades nacionais, mas a um restrito conjunto de agentes de influência com acesso privilegiado a eles. E aqui eu convido, inclusive, cada um de vocês a fazer uma análise com base ali na, na, na escola, uh, uh, da escolha pública, para ver uh, aquelas análises adaptadas a governos nacionais, como uh, é o resultado que nós temos uh, no caso dos órgãos internacionais e dessa burocracia uh, anônima ali e quase inacessível uh, que nós temos. Então, isso aqui uh, conclui a, a minha fala inicial, Eu deixo aqui a, a fala do presidente Bolsonaro no discurso durante a formatura, ele, ele em um dos trechos ele fez o seguinte pedido aos alunos do Instituto Rio Branco e a todos os diplomatas, entendam o Brasil e o defendam, não deixem que o Brasil seja definido de fora com base em dogmas e interesses alheios. E aqui... Uh, somando ao pedido dele, eu diria que nós temos aqui uma série de desafios. Quer vocês concordem com o retrato que eu apresentei aqui, como eu disse lá no início, nós talvez concordemos com o fato de que nós temos um mundo em desarranjo. E alguns dos dados que eu apresentei aqui, como essa desconexão entre a população e as elites, são realidades quase que incontestáveis. Então, nós temos um desafio de compreender a nossa população, em primeiro lugar, compreender os seus valores, compreender as suas tradições, compreender os seus anseios, compreender as suas opiniões e posições, e fazer isso com respeito. Não fazer isso com aquela visão ah, de quem tem um tem um olhar iluminado para as coisas e com aquela ideia de uma política da perfeição, que se aquela pessoa não entende é porque ela é muito inferior. Não. Ah, ah, o conhecimento, a sabedoria normalmente ela é difusa na sociedade, ela, ela se dá através uh, da experiência, ela se dá através da tentativa e do erro. E isso vale uh, num sentido mais abrangente. Uh, se nós impormos um único modelo ao mundo todo, uh, se nós impormos um único modelo a todas as pessoas do mundo, a todas as sociedades do mundo, nós perdemos a uh, diversidade uh, cultural, nós perdemos em diversidade uh, de inúmeros elementos tradicionais, etc., mas nós perdemos também nos modelos políticos que estão sendo tentados e testados hoje no mundo. Uh, evidentemente, nós temos aqui instrumentos mínimos para resguardar, como eu disse, a, a ideia é defender aqui a, a, a democracia liberal, então, uh, os direitos humanos, as liberdades uh, individuais, aquilo que eu preferi, preferiria chamar até de direitos naturais, uh, mas nós precisamos, sim, uh, compreender... Primeiro, como o presidente uh, pediu, compreender o Brasil, compreender o povo brasileiro, a nação brasileira. E o Brasil tem uh, essa característica, essa, esse grande desafio de ter entrado uh, no, no, no, no, no, no nosso horizonte de consciência, ali, os estudos sobre a nossa, nacional, na, nossa, nossa nacionalidade, no momento que, em outros lugares, uh, as pessoas já começavam a discutir a, a, a, a, a, o processo de dissolver as nacionalidades. A gente começa sobretudo ali na década de 20, na década de 30, década de 40, as grandes discussões que ocorreram no Brasil sobre a identidade nacional brasileira ocorreram naquele período e ocorreram justamente num período que essa outra discussão ocorria na Europa, ocorria nos Estados Unidos, e em outros lugares. Então a gente tem um grande desafio aqui. Eu sei que mais uma vez que nem todos uh, concordam, não só os que estão aqui, mas, sobretudo, talvez aqueles que assistam o vídeo depois e que vejam isso depois, mas eu quero uh, convidá-los a fazer todas as críticas possíveis uh, ao que eu apresentei aqui, mas, acima de tudo, a pensar como nós podemos sair desse, desses desafios, como nós podemos ter Uh, um conhecimento uh, legitimamente nacional, como nós podemos ter expressões legitimamente nacionais que uh, deem voz à nossa população. Lembrem-se dessa ideia de que nós tivemos ali uh, um, um gap muito grande, que isso é demonstrado cientificamente por, por vários dados. Nós precisamos dar voz a essas pessoas. Talvez não do modo como nós estamos tentando fazer, talvez uh, vocês discordem uh, do modo como o governo está tentando fazer isso, mas se vocês discordem... Se vocês discordam, vocês são bem-vindos a tentar outras formas de fazer, outros meios de dar uma expressão, digamos, a política institucional mais elevada a esses anseios difusos que nós temos na população. Então, esse é o grande apelo que eu quero deixar aqui a, aqui a vocês, e, evidentemente, agradecer e me desculpar por não ter cumprido a promessa de, de ser breve. Muito obrigado.